E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Máquia. E bora pra Exen. A gente pegou a caveira de Jade, né, no último, na corte dos mil Guerreiros. E agora a gente vai voltar lá pro hub pra olhar o outro negócio lá da chave de ornamento. Então, vamos pegar aqui pra voltar lá pro desafio do fogo. O negócio dele, é pronto. E bora voltar lá. Então a gente vai do outro lado agora, né. Vê o que tem aqui, né? Aqueles que desonram o vínculo da vida serão punidos com a morte. Então, hum, bora lá, né? A gente não, não teme nada, não. Ai, nem... <risos> é, acho que eu, eu temo as panteras. <risos> Tenho certeza. Então o que é aqui para o... para a praça da fluidez o uh, meu Deus entendi agora eu saquei agora todas as peças se encaixaram negócio mata então vamos para a praça da fluidez ali tem um negócio eu quero aquele negócio. Mas eu tenho medo. Bem que eu ouvi. Vou bater na, na pantera. Vai tomar Pronto. Vou pegar o quartzo de novo. Ah, mais granadas. Ok. Acho que caso não tenha pego... De primeira lá, né? Pega agora. Acho que eu consegui ali, né? Consigo. Isso aqui me deixa invisível pra sempre. É bem legal. Não tem nada. Hum. O que, que tem aqui? Além dos bichos, ali. caramba, acerta desgraçada. Nossa, uma puta de uma arma boa. A segunda e a terceira é esse lixo. Uma raiva disso. Bom, eu preciso da, do coração da serpente. Então. Vamos traz o coração dessa maldita aí, então. Esse mosquito picou minha mão. Que raiva. Maldito esse mosquito. Então. Não abre, então é do outro lado. Nada, hum. eu tenho que ser um pouco rápido porque o meu anel de coisa não dura pra sempre. Bom, voltei pro mesmo lugar, então Talvez a gente acha. Labirintinho, né? Básico. Só pra gente se ferrar. Aqui não tem nada. não tem nada. Aqui não tem nada. Então é aqui. É aqui. Aí. Provamos na, que somos capazes. Então aqui é o... Ai, ai! <risos> Que é o elemento de água. <risos> Vamos recuperar minha vida. Que é o elemento de água. Então a gente conseguiu ele. Tem um esquisitão ali. Matamos. Ai, finalmente, mano azul. Então bora pegar o elemento da água. Olha ele aqui, bonitão. Vou pegar ele. E... Não sei pra onde a gente vai. Ah, pra cá, pra trás. A gente vem aqui pra trás. A gente mata os modo escorpião aqui. Usa mana verde, já que estão dando, né? De graça. Porcaria. Tinha um tiozão ali. E abriu aqui. Deus do Céu, desculpa. Pronto. Pronto. Vou voltar um pouquinho mais de vida de novo. Caralho. Que susto. Esse jogo não tem dodge. de mim. Eu costumava ser tão de boa Ó, ativa mais um obelisco A gente consegue dar esses pulão maneiro aí Ah, pegamos mal ele A linha desapareceu ali Tem esse espacinho aqui que dá lá pra cima Mas a gente não vai pra lá A gente vai pra dentro Matar esses escorpião de novo. Morre, diabo. Disco de repulsão. Tropou um, um cálice de mana. esse carinha aqui tá longe, a gente vai bater nele. Porque ele é aquele... É o cinza? Não, tá Nossa. Morreu. Beleza. Então... Vamos lá. Não sei o que é aqui. Vamos ir com cuidadinho. Vamos apertar esse botão. Ah, o coração da serpente. Verdade, tinha esse negócio pra resolver, né? Pegamos o coração da serpente. Então, vamos voltar lá no negócio que usava por ela, né? Então, era por aqui. Entrava aqui. Não, do outro lado. A gente vinha pra cá. E aqui no centro colocava o coração da serpente. Olha só o maguinho. Quanto tempo que a gente não via ele. Vou tentar explodir ele? Pronto. Ai, que saudade dos aranhas. E pegamos a outra caveira de cristal. Nosso modo Indiana Jones. Então, como a gente pegou esses itens, a gente pode voltar lá pra Praça do Sol. Não vou enfrentar vocês, sinto muito. Eu vou voltar. A gente volta aqui pra Praça do Sol agora. Pega umas mana verde lixo. A gente... Vem pra cá. E onde que era mesmo? Ah, é. Vem aqui. Aí a gente desce. Era aqui. Pega a vida. A gente põe uma caveira aqui. A gente põe uma caveira aqui. E... Abriu um espacinho aqui pra nós. Eu não sei pra onde vai Então Deixa eu pensar um pouco É Vamos é pro mesmo lugar, né tá. Saber que tinha alguém aqui Como a gente tá com backstab, então a primeira arma nossa dá o dobro de dano. O problema é que eu não... Meu, eu não, não gosto de arma melee. Pra assassino não funciona bem não. Tá, esse negócio volta aqui a gente... Eu não sei pra onde a gente vai daqui. Então, bora. Dane-se. Não sei pra onde a gente tá, não sei onde a gente tá, então... Estamos dois arqueiro, vamos subir aqui. Ó aqui, claramente temos um teleporte. Não nada. Falou. Aqui também não dá para gente enxergar, né? A gente sabe que tem um escorpião ali. Então vamos para frente, né? Que é o o que resta é para nós. Mata esse escorpião. Mata esse. Bom que eles vão aí rápido, né? Porque as bolas, elas são ruins, mas elas dão um dano duas vezes. Né? Que é o dano do contato e o dano da explosão. A gente acerta aquele cara. Por conta do backstab, a gente dá o dobro de dano. Se eles não estão virados pra gente. Então, a gente joga uma bombinha aqui, Essa bomba pode machucar também Vou voltar um pouquinho Nessa vida de novo Vou pegar essa urna Porque ela ajuda muito Beleza Matamos a Kero, Vamos subir aqui Gente, parece que eu sei as coisas Mas eu não sei, tá Ó, o... O alto bispo tepec pegou o elemento do ar com ele e levou -o para o outro lado. Então a gente precisa ir atrás do bispo. Então, talvez ele esteja aqui. Tem aqui. Os bichos não me veem, né? Porque quando eu entro na sombra eu automaticamente fico fico escondido, então se eu fizer isso daqui, eles tomam dano. Muito dano. E aparentemente eu também. Ó, tá vendo que eles não me veem? Eu tô pertinho deles. É bem legal. Matamos esse escorpião. Dois minutinhos de vídeo. Só beitei ali pra saber se tinha bicho. Uma olha Aqui tem um botão. O botão faz uma ponte. faz outra ponte. A gente vai subir de novo. Vou passar aqui. Vou pegar as manas azuis. E morrer, caralho, para a tumba do bom pessoal. Vamos fazer o seguinte: eu vou terminar o episódio aqui indo para a tumba do alto, alto bispo, do alto padre, alto raio que for. <risos> E na próxima a gente continua lá, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, falou!